ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então outro dia a adriana dutra ela me mandou né um vestido também do marcelo nunes tá e na parte de cima é feita essas florzinhas aqui tá bom então eu fiquei na dúvida se ela realmente entendeu então eu vou passar para vocês aqui em vídeo tá eu vou postar a foto né do vestido aí pra vocês verem tá bom e eu vou fazer aqui o pontinho tá e essa parte aqui da que ela vai fazer na parte de cima do vestido ele é feito circular tá bom então ele vai pegar mais ou menos na parte do busto inteiro Tá até aqui na parte de cima, depois aqui ela faz umas diminuições aqui para poder fazer, né? O decote e a alcinha aqui, tá então para fazer o vestido, é, vai precisar de 8 novelos do Euro Roma Fiore 500 metros 8 barra 4 cor 510 rosa. Bebê. E agulha para crochê de 2 milímetros. Então, aqui é o seguinte: se você quiser fazer uma manta para bebê ou uma peça, né, separada, o ponto ele é múltiplo de 10 mais 2, tá? Como eu vou fazer circular, eu vou fazer apenas múltiplo de 10. Então, aqui eu vou fazer múltiplo de 10 mais 10 mais 10 e assim por diante tá e aqui no final eu fecho na primeira correntinha com um ponto baixíssimo então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo na primeira correntinha vou fazer aqui três correntinhas e o ponto alto no ponto seguinte eu vou fazer duas carreiras em ponto alto um ponto alto para cada correntinha. Então aqui eu fiz duas carreiras de ponto alto, tá? Carreira de ida e volta. Então é assim que eu vou trabalhar, tá? Carreira ida e volta, ida e volta, ok? Então agora a gente vai começar a fazer a florzinha, tá? Então aqui eu vou subir três correntinhas para dar altura e mais três de espaço, ok? Agora eu vou pegar esse ponto aqui tá que aqui no caso seria as correntinhas que eu subi ok então aqui vou pegar assim em relevo pela frente e vou fazer um ponto alto ok uma duas três correntinhas e aqui meu segundo ponto alto uma duas três correntinhas e aqui meu terceiro ponto alto uma duas três correntinhas meu quarto ponto alto uma duas três correntinhas meu quinto ponto alto olha só tá aqui contando com essas três correntinhas eu tenho um dois três quatro cinco e seis ok faço uma duas três correntinhas e vou virar aqui ó então olha só nesse mesmo ponto tá aqui embaixo da primeira carreira eu vou pegar ele aqui ó assim e aqui eu faço um ponto alto tá uma duas três correntinhas agora eu vou pegar o próximo ponto alto aqui ó tá eu vou pegar daqui pra cá então eu pego assim eu viro minha peça e saio aqui ó dessa forma ok e aqui vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas meu segundo ponto alto uma duas três correntinhas e meu terceiro ponto alto ok uma duas três quatro cinco correntinhas agora eu vou pular um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá, então, aqui no nono ponto eu pego em relevo e vou fazer novamente uma florzinha aqui, pelo menos, a metade da florzinha, tá? Então, aqui ó, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, meu segundo ponto alto, uma, duas, três correntinhas. E aqui meu terceiro ponto alto, ok. Só o começo que vai ser assim, o restante vai ser assim, igual a esse daqui que eu estou fazendo agora, tá? Então, feito os três pontos altos com dois espaços de três correntinhas, eu faço mais três correntinhas de espaço, pego o ponto aqui embaixo, aqui assim, e faço um ponto alto aqui. Uma, duas, três correntinhas. Eu viro novamente a minha peça e vou pegar esse ponto alto aqui, ó. Tá? Então eu pego daqui e saio aqui, tá bom? Então aqui eu vou fazer mais três pontos altos e dois espaços de três correntinhas. Ok? Assim, ó. Tá? Feito isso, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou pular novamente aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no nono, eu faço novamente a mesma coisa. Então, eu vou fazer essa florzinha exatamente igual a esta, ok? Igualzinho a essa daqui. Só a primeira que é assim, ok? O restante vai ser assim. Então eu vou fazer isso até dar a volta. Então aqui para terminar a carreira eu vou vir aqui no último ponto, pego assim em relevo e faço aqui um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou virar a minha peça, tá? Agora eu vou fazer a outra metade da florzinha, tá bom? Então, aqui eu vou dar uma laçada. aqui nesse mesmo lugar que eu fiz a pétala nesse ponto alto eu vou fazer aqui tá vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas meu segundo ponto alto no mesmo lugar três correntinhas e aqui meu terceiro ponto alto uma duas três correntinhas Aqui no meio, tá? Nesse espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e vou virar aqui. Então, nesse ponto alto que eu fiz, desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, ok? Eu pego assim, dessa forma, tá bom? Um ponto alto, três correntinhas, uma vez aqui meu segundo ponto alto aqui no mesmo lugar uma duas três correntinhas e aqui meu terceiro ponto alto no mesmo lugar ok uma duas três quatro cinco cinco correntinhas de espaço e eu vou repetir novamente aqui tá então aqui ó nesse ponto alto faço três pontos altos com separação de três correntinhas para o espaço ok 2 e aqui três uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto alto uma duas três correntinhas vira aqui e vou fazer aqui ó mais um pedacinho ok da florzinha. Um ponto alto, três correntinhas aqui no mesmo lugar. Dois pontos altos, três correntinhas e aqui três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu repito novamente, tá? Então eu vou fazer assim até lá o final e a florzinha vai ficando assim, ó, ok.